Olá, guris e gurias, tudo bem com vocês? E olha só, voltamos. Acho que pela, pela quantidade de cavalos ali no fundo dá pra saber o que tá rolando, né? Voltamos com o Mor traduzido em português. É, eu voltei a traduzir essa porcaria. Tá dando trabalho? Tá dando trabalho, filha da puta. Mas a gente traduz. E coloca pra download, né? Link na, descri link na descrição. Tem que parar de travar e controlar a minha dicção, que tá difícil. Tá, mas bora lá. Guris e gurias Ah, antes de mais nada, já deixa o like aí Por quê? Porque o like ajuda muito a gente Mas tá, começamos aqui no mundo novo Eu tô usando um achopique De sombra pra dar um, um, um Fazer, né? Ficar mais bonitinho o negócio Eu tô usando uma textura Agora que eu não lembro o nome <risos> No final do vídeo eu falo qual é o nome da textura Mas, mas Deixa eu ver, ó, tem um osso aqui porque eu acabei de colocar de dia Que eu tava aqui preparando pra gravar e ficou de noite Ficou uma merda e spawnou o bicho, foi uma desgraça ah, mas beleza, vamos começar a jogar O que, que a gente vai fazer primeiro? A gente tem que pegar um cavalinho desses Eu quero pegar um cavalo Mas pra pegar um cavalo, o melhor jeito é Com... com... com maçã Com maçã, porque assim a gente pode dar um nomezinho pra ele E... O melhor jeito de se locomover nessa porcaria aí de cavalo Então... Vamos começar conseguindo um cavalo Porque sabe como é que é? Todo bom cowboy Começa com um cavalo Hum, é mesmo? Ah, e antes que alguém pergunte qual o nosso objetivo aqui? Bom, nosso objetivo é fazer uma puta de uma fazenda. Ou, quem sabe, um zoológico. Eu ainda não decidi. Tu entre a fazenda e o zoológico. Bom. Por quê? Qual a diferença? A diferença é que o zoológico os bichinhos ficam presos e a fazenda e o bichinho fica solto. Porém, a fazenda requer uma cerca do tamanho do mundo. O que, que vocês acham? A gente faz uma fazenda? A gente faz uma fazenda aqui ou um zoológico? Digam nos comentários. Conto com a ajuda de vocês pra decidir. Pra decidir isso. Cara, eu, eu, eu não sei por que minha dicção é uma porcaria. Minha dicção é, é, é tensa, é tensa. Se tiver alguma fona audióloga querendo patrocinar o canal, eu aceito, tá? <risos> Coisa besta, tá? Temos um tiquinho de madeira. Deixa eu fazer... Deixa eu crafting table. Opa, não é assim que faz não, né, seu retardado. É assim, ó. Ah, agora sim. Já faz uma crafting table... A gente, tá com uma, a gente tá com Tinker's aqui? Não. Estamos só com Minecraft purão. Beleza. Eu esqueço. fosse do hábito. <risos> fazer a crafting station. Tá, já coloquei essa crafting table aqui. Mas, mas, a gente tá com o EX New Hillow. Por quê? Porque a chance de conseguir uma maçã do jeito convencional é só de 10%. Ou seja, eu ia ter que derrubar 100 árvores. Ó, já deu um aqui, ó. Eu teria que derrubar 100 árvores pra conseguir uma maçã. Com o e a gente consegue quebrar as esse aqui com essa paradinha. E é mais fácil da maçã. Acho que, a, que as chances caem tá 25%. Tá, né mãe? Tá coisa mais de 25 para 10. Tem que dar um saltinho, cara. Tá, eu quero um cavalo desse. O problema é que aqui só tem cavalo selvagem, cara. Uh, é complicado. Eu vou dar pra... Qual cavalo? Aquele ali. Aquele ali tá bonitinho. O que tá comendo? Vem cá. Você tá com a cara tão fofinha, deixa eu, deixa eu dar uma, uma maçãzinha pra você, você quer? Quer maçã? Ele deu as costas pra mim Você não quer maçã, cara? Uma maçãzinha Ah, moleque, que bom, ele aceitou a maçã Agora a gente tem que dar um nome pra esse maledeto Que nome a gente vai dar pra ele? Hum, não sei, não sei, tá, vou chamar de Fernando Fernando Fernando? <risos> Fernando não tem cara de nome de cavalo, né? É, deixa eu pensar Pegasus Pegasus Pegasus é uma boa Pegasus Espero que eu não tenha digitado errado Haha, ha, moleque Olha só o Pegasus E deu uma bugada na textura <risos> Ou é a sombra? Acho que é a sombra que deu uma bugada Hum, mas olha nosso primeiro cavalinho Opa, Gasus, um cavalo selvagem Agora precisamos da cela, cara Só espera que você não fuja, tá, Pegasus? Vou precisar muito de você Ah, tá, outro motivo de estar tá com o, o SX New Halo aqui A gente precisa fazer uma cama, cara Eu... aqui tem ovelhas, deixa eu ver Não, não tô vendo ovelhas por perto, cara É, não tem Então a gente faz isso aqui, ó A gente pegou o bichinho da seda com a coque Croc Aí coloca aqui. Deixa infestando essa árvore aí. Vamos pegar mais um tiquinho de madeira. Mas, por Deixa eu fazer uma picareta aqui. Vou pegar um pouquinho de pedra ali na frente. E pra fazer uma picareta melhor. Um machado melhor. E alguns outros itens melhores. Aí, faz isso aqui. Cara, essa textura é muito bacana. Aí vem cá. Vem cá. Vem cá, homem. Pega. Olha só... Nossa, que construção mais. Eu vou deixar isso aqui assim, cara, que eu gostei. Uma construção tão, tão escrota, tão bacana ao mesmo tempo. Olha, tem água ali embaixo, cara. Que louco. Vou pegar daqui que é bom que eu já pego carvão. Se bem que pegar carvão com picareta de madeira é um pé no um saco, cara. De boa, já dá pra fazer alguma coisa interessante aqui. Eu vou fazer outra craft table que eu deixei aquela lá atrás. Joga essa aqui. Boa. Faz isso, faz isso E temos uma picareta Boa. Agora dá pra pegar isso aqui mais rápido Ah moleque, olha só Nosso primeiro carvão A gente já não passa fome e não ficamos no escuro essa noite Besteira né Só pra aparecer o nome dos bichinhos em português Ali em cima a gente traduz o mod Passa horas escrevendo, digitando Olhando pra uma tela branca Que deixa as pessoas cegas que deixa as pessoas cegas. Meu uso do plural tá maravilha. Oh, ah, perfeito. Perfeito. Uai, cadê as pedras? Ai, ah, eu peguei só dessa porcaria. Hum, eu não peguei pedra normal. Ser humanozinho idiota que pega só o carvão e não pega pedra. Assim você me forma de... Seu idiota. Ai... Galera, vocês são muito quietinhos nos comentários Eu prefiro, eu, eu, eu preciso que as pessoas comentem mais Vocês vêm aqui, não deixam um comentário Não falam se gostaram, se odiaram virgo Não dizem nada é, é, é feio, é muito feio isso Hum, Jesus Fazer uma pá também, que pá, fazer duas Que pá, acaba rápido é, Organiza Ah, tá, a gente tá com o inventário Twix aqui Pra poder organizar o inventário Eu sou péssimo pra cuidar de inventário Tá, vai anoitecer anoitecer, daqui a é pouquinho, daqui a é pouquinho anoitece, deixa eu ir lá pegar a lã, a, a linha, Olha lá, tá branquinha já, a ah, frita aqui dá pra ver, ó, parece uma arvorezinha de natal, agora vamos lá pegar, olha o ovo, vou lá pegar esse negócio aqui, as linhas, pra fazer uma cama, espero que, que espero que aqui já deu uma cama, cara, eu queria saber como é que aquela ali caiu sozinha, a gente precisa de 16 dessas. Uma cama gastando. Não, cada um gasta 4. 12. Com 12. Ah, já tem 12. 12 dá pra fazer muita coisa. Mas eu vou pegar mais. que a gente vai precisar fazer uma cela pro Pegasus. E... Olha, tá verde. Estranho. A gente vai precisar fazer uma cela pro Pegasus. E também usa linha. Não lembro quantas, mas eu sei que usa. Tá. Já deu aqui. Deixa eu pegar essa madeira também. Antes que anoiteça... Jesus, vai anoitecer anoitecer, eu vou ficar na chuva. Na chuva. <risos> eu vou ficar na, embaixo da lua. Tá, agora a gente tem que fazer um abrigo. Rapidamente, rápido, cara. Onde? Onde? Vou fazer naquele buraco lá que eu já comecei a fazer. Corre, filhinho. Corre, filhinho. Corre, que tá anoitecendo. Ai, Jesus, tá ficando escuro. Quando tá no início da noite, com essa textura, fica, ó, com, essa textura não, com essa sombra, fica um pouco difícil de ver. Mas... A gente vai conseguir chegar até aqui. Pega, pegou. Espera só que o Pegasus não fuja. Já faz uma tocha aqui rapidamente, rápida. Ai, Jesus. Tomara que dê tempo. Tomara que dê tempo. Ótimo. Ih, fiz tocha pra caralho. Deixou um aqui fora. E outro aqui dentro. Deixa eu pegar essas pedras. Vou colocar aqui, aqui, aqui. Fechar aqui. Fechar aqui. Porque aqui não entra nada a não ser um zumbizinho minúsculo. Aí pra completar, eu coloco uma crafting table aqui pra fechar. E esse outro aqui fechando aqui. Ah, pronto, agora nada entra. Nada entra. Olha, deu pra usar todos os recursos. Agora a gente faz um lã. Bloquinhos de, de tecido. Tá dando uma bugada nesse negócio. Três bloquinhos de tecido. E com isso, uma cama branquinha de hotel vagabundo barato. Vamos dormir. Olha só. Já tinha um zumbi lá fora. Vai morrer. Vai morrer esse maledeto. Olha, uma abelha. Bimuvi. Boa. Tá, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar madeira. O suficiente pra poder descer até ali embaixo Pra pegar ferro E assim, a gente coloca uma cela No Pegasus, só espero que você não fuja Não fuja, entendeu? Não fuja, maldito hum. Se bem que se a, gente achasse, se a gente achasse Slime pra poder colocar Pra fazer uma corda Corda? É corda, né? Não é bem corda, olha qual o nome, cara tanto nome nome é... Puta merda, velho, qual o nome? Não é corda não Laço, fazer um laço pra prender ele seria bem mais útil. Daria pra pegar outros bichos também, né? Acho que dá três laços, quatro laços, não sei. Dá laço pra caramba. O que é isso? Um coração? Coração de fogo. Ah, é do ogro, cara! Caramba! Um ogro que morreu spawnou o coração dele. Que legal! Dois corações. Devia ser um ogro de duas cabeças, né? Por que um ogro de duas cabeças teria dois corações? Bom, fisiologicamente falando, o momento do nerd ter na cabeça... Uh, alguém com duas cabeças consumiria mais recursos. Então teria de ter mais pulmões, mais corações, mais... Tudo. Tudo mais. Além das duas cabeças. Ai, ai. Mas eu acho que não é bem o caso, né? Acho que foi só uma loucura. Loucura, loucura, loucura do jogo. Ah, que legal! Hum... Que legal. Por que eu falei que Legal que eu sou retardado, cara Tá, eu vou pegar O máximo de árvores que eu conseguir daqui Porque a gente vai ter que cavar Cavar, cavar, cavar e cavar Pra tentar conseguir ferro Muito ferro Ferro Pra fazer armaduras Armas, ferramentas E tudo mais que der na minha cabecita Ai, ai Tá, eu já peguei madeira pra caramba. Agora vamos fazer uma... O que, que eu vou fazer mesmo? <risos> vou fazer uma... Uh, uh, uh... enchada. Bom, quando eu coloco o último bloco eu lembro o nome do negócio. Como é que é dela? Ah, tá aqui. Por quê? Eu não quero ficar matando bichinhos sem... Sem muita necessidade, né? Porque assim, convenhamos que matar bicho é feio. Cara, tem que ser vegetariano. Tem que comer pão. Porque afinal no céu tem pão... Ou no pão tem céu. Não sei. Nunca soube. <risos> Não importa. Mas olha só. Que banho. tenho. Mas deixa eu aproveitar que nessa plataforma aqui tem água. E tem terra. E se tem água e se tem terra. Dá pra fazer uma plantação legal. Então vamos fazer aqui ó. Hum, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Já aproveita esse canto aqui. Deixa eu tirar essa terrinha daqui. Que vou fazer minha plantação em volta deste lago. que assim eu não preciso ficar movendo itens. Por enquanto. Pelo menos por enquanto. Agora eu não lembro se tem que deixar um espaço do lado. Eu acho que tem né. Que geralmente as plantações tem. Não é tipo... Solto do lado. Sempre tem uma madeirinha do lado. Alguma coisa assim. Não tem algo... Assim do lado do lado embaixo. Não do lado em cima. Tá ok. Eu peguei as sementes enquanto eu estava fora. Enquanto eu não gravava, por quê? Por a tempo, né? Porque isso é chato pra fazer, cara. Se bem que eu peguei até rápido. Tem muita grama aqui. Isso é bom. Tô ouvindo um bicho morrendo. Alguém tá tomando dano. Ok. Eu tenho três sementes. Do jeito que eu fiz aqui, não é muito, intelig... não é muito inteligente, mas... Mas vai dar pro gasto Daqui a pouco rende Ah, eu já peguei madeira pra caramba, daqui a pouco vai dar pra descer Eu vou fazer mais uns 4 packs de madeira Que aí vai dar pra descer até A camada 12 pra gente poder procurar Pra gente poder procurar ó, eu, eu travando de novo Ah, olha só, tinha ovelhas ali ó. Que, co... Ai, tem um tigre Ai, Jesus Eu não vou lá não, pelo menos agora não Ah, tem outro aqui, cara Caramba, isso aqui é o Vale dos Tigres? quero subir ali, velho. Ele tem árvore. Dá pra pegar mais madeira. E, e, e fazer mais itens. E, e fazer mais escada. E, e, e zaz, zaz, pegar diamante. <risos> ai, ai. Cara, eu sou muito besta. Eu sou muito besta. Mais um cavalinho bonitinho. Olha, deixa eu agachinho. Eu vou pegar ele depois. Olha, oh, ele, ele sorriu pra mim. Eu tô muito idiota. <risos> tá, deixa eu pegar um pouquinho mais de madeira. Ah, e à noite a gente tem que descer nesse pântano aqui, ó. Pra tentar pegar slime, pra poder fazer laço. Pra poder prender nossos bichinhos. Ai, uma zebra! Olha, uma zebrinha! Ah, vou ter que te pegar, minha filha. Mas daqui a pouco, assim que anoitecer, eu vou ali tentar pegar slime. Hum, vai ficar legal. Vai ficar muito legal essa série, cara. Olha só, gente, nossa plantaçãozinha tá crescendo, que coisa mais legal. E pra cá, olha só, nossa plantação de árvores também já tá grandona. Mas, mas, mas, mas por hoje é só, gente, já ficou grandinho o vídeo. Já ficou grandinho o vídeo, olha só, preciso de um deóloga um como parceiro aqui. <risos> então é isso, galera, se você gostou, clique no gostei aqui embaixo. Eu vou agradecer muito, vai deixar o, o, o, o pequeno guerreiro aqui muito feliz. Então é isso, galera. Eu sou o Dinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Ah, digam nos comentários o que vocês acharam da nossa série. O que vocês acharam do Pegasus que tá ali no fundinho, ó. Sozinho, brincando. Cadê? Dá pra ver? Não dá pra ver. É, tá. Mas o Pegasus tá ali. <risos> Amanhã... Amanhã a gente vai fazer a cela dele, beleza? Então fiquem aqui, que amanhã a gente vai sair à noite pra caçar slimes. Vai ser sinistro, véi. <risos> Na verdade, vai ser assustador. Vai ser muito assustador. Vou me, vou me cagar muito. <risos> Mas eu conto com vocês amanhã. Eu sou o Dinho. Muito obrigado e tchau.